Nossa, noite suja, sem dúvida foi um, não só um divisor de águas, um transformador, mas principalmente um impulsionador, sabe? Um, é, um aprender a ver no escuro, uma noite suja e por isso muito tátil e que me fez descobrir esse lugar do toque e da sensibilidade, sem dúvida alguma. Digo isso porque o que me levou para a noite, inclusive, não foi a festa que eu nunca fui de muita festa, na verdade, né? Eu era da militância, dos movimentos, e metida com essa galera mais boêmia, fazendo essa linha mais ah, intelectual chata. E ó, uma hora isso me cansou, obviamente, né? naturalmente. Foi onde eu encontrei na arte a possibilidade de tratar desses temas necessários, é, socialmente necessários, com engajamento, de uma forma criativa e logo a demônia, a drag, né, que depois se tornou demônia, me arrebatou, no sentido de que ela naturalmente trata das urgências, das subjetividades, das necessidades coletivas e individuais, tudo ali no mesmo corpo, às vezes até sem intenção, porque são urgências e, naturalmente, elas vêm à tona. Então, A Noite Suja foi esse lugar, foi esse lugar de encontro dessa, dessa possibilidade de falar dessas necessidades, né? de encontrar essas urgências no corpo. As minhas referências sempre foram as nossas, brasileiras, sempre foram é, as, drags demo, as drags daqui, as artistas locais, né? as cantoras, a cultura popular, principalmente o carnaval, que é onde a Sarita nasce. E junto com isso, uma necessidade política né? de conseguir falar das minhas urgências, falar das minhas necessidades, sem necessariamente reproduzir alguns conceitos, como a normatividade, a lógica de consumo. O que me fez perceber em Sarita demônia, né, esse nascimento da demônia, um lugar que pudesse é, transpor é, essa discussão, né, para mim, urgente hoje... Qual é a minha urgência de hoje? Falar, denunciar, evidenciar essa lógica de consumo e de descarte né? que acumula coisas, essa ideia de que a gente tem que comprar, comprar, comprar, acumular, acumular, acumular e vai fazer o que com isso? Né? Porque ou a gente junta a quinquilharia ou a gente joga fora um monte de coisa o tempo todo. E essa lógica material, capitalista, também vira uma lógica subjetiva, emocional. A gente começa a descartar pessoas, né? a gente começa a não valorizar relações, né? não valorizar pessoas, descartar pessoas, invisibilizar pessoas. Só que, assim como o lixo que é descartado e não deixa de existir, então ele está ali, só está sendo né, desvalorizado, o ser humano também passa por isso, nós passamos por isso, enquanto comunidade. Né? Então de alguma maneira, dar evidência ao lixo começou a se tornar, para mim, não um debate apenas ambiental sobre a relação né do cuidado com a natureza, o meio ambiente, a responsabilidade social, mas, sem dúvida, do do processo coletivo que a noite suja começou a proporcionar para todas nós. Desse, de, desse, desse aglomerado de pessoas invisibilizadas, desse aglomerado de gente descartável para a sociedade, que começou a encontrar ali uma nas outras um uma possibilidade de transformação das coisas. E não foi fácil, porque é uma transformação pela via do incômodo, pela via da, da interrupção dos fluxos. Né? Quando a gente está ali num lugar coletivo, não sendo desejada por aquele lugar, sendo proibida, tolhida pela sociedade para estar ali e insiste em estar ali coletivamente. A gente, como todo lixo, em todo bueiro, entope, alaga, incomoda, e por isso muda o fluxo das coisas, por isso afeta e faz tornar a reflexão das pessoas inevitável. É impossível não se ver uma demônia, e não se pensar em minimamente entender por que aquele ser humano está fazendo aquilo. Como vivência trans, né, hoje me encontrando nesse lugar, que eu, não é que eu não esperasse, né? Eu sabia que tinha alguma coisa errada, os incômodos eram constantes, a insatisfação era muito grande. E a necessidade da montação era justamente por encontrar na montação uma armadura, uma maneira não só de se proteger, mas principalmente de contra-atacar, de se fortalecer a um nível é, subjetivo, né, para além da razão, para além da da presentificação, mas daquilo que é invisível mesmo, daquilo que está entre a gente, entre o artista e o seu público, daquilo que o público imagina, porque eu posso estar tá, é, sendo óbvia, sendo ali clara no que eu estou produzindo, mas é inevitável, cada pessoa vai ter uma interpretação diferente sobre aquilo que ela está vendo da gente. E, e essa possibilidade, essa abertura, me fez perceber e ir a fundo dentro disso ir a fundo de atender as minhas necessidades. Porque em algum momento as minhas necessidades não foram mais sobre montação. Em algum momento as minhas necessidades não foram mais sobre noite suja, sobre estar na noite, sobre estar na rua. Em algum momento eu precisei mergulhar muito dentro de mim. E foi nesse momento que essas novas necessidades apareceram e, naturalmente, a busca pela mudança dessas circunstâncias. Ou seja, eu precisava viver novos contextos, contextos que contemplassem meu novo momento, né? encontrar lugares e pessoas e situações que conseguissem acolher esse novo corpo se transformando ou esse corpo em constante transformação. Ou como eu tenho gostado de pensar na reciclagem. Né? Um corpo que está se reciclando, um corpo que está se ressignificando dessa maneira mais profunda agora. E de que o lixo é um movimento contrário. A demônia me proporcionou um caminho para dentro. E a travestilidade, a transexualidade também tá me proporcionando uma volta A superfície. É como se, nas individualidades, esse bueiro Ele fosse acessado. Esse medo de ir até o fundo. Essa necessidade de ir até o fundo. No caminho tem um medo. O um medo de chegar até o final. Ou o um medo de existir um final. Porque por muitas vezes, para muitas de nós, existe um final. Aterrorizante pensar nisso. Porque é a doença da sociedade. É o que o consumismo e o descarte fazem com a gente a gente se sentir realmente descartável e se sentir pronta para esse final, preparada para ir embora. E, surpreendentemente, chegar nesse momento e só se fortalecer. Na solidão, se fortalecer. Saber se fortalecer lá embaixo, saber se fortalecer lá dentro de um íntimo que a gente tem medo porque não conhece, mas da feita que conhece, ninguém mais pode me segurar porque é uma restituição, é voltar reerguida numa força que me faz ser aceita no meu local de trabalho onde eu nunca imaginava que pudesse. Me faz acolhida em, em mim mesma, o que é mais importante. Como bicha que eu sempre amei ser, como viadinha que eu sempre gostei, pão com ovo que eu sempre me reivindiquei. Sem dúvida alguma, hoje, poder ser uma travesti me realiza de uma forma que eu não consigo explicar. Da mesma forma que eu não consegui explicar os meus incômodos antes da transição. Mas é a certeza de que eu estou bem longe do fim. De que o horizonte que eu estava achando que estava perto, ou o horizonte que eu via assim na minha frente, parece que agora sim, finalmente, ele se afastou. E eu, mais do que nunca, estou nesse clima de choro, que é um clima de limpeza, que é um clima de água, que é a água que se transforma, que é a água que evapora, que é a água que cai na chuva e que inunda de novo, e que lava, que mistura. É um estado constante de transformação. E ele está cada vez mais dinâmico internamente e levando a um equilíbrio importante de não-enrijecimento das coisas, das coisas que estavam enrijecidas antes e que viraram lama e que demoliram aqui dentro, para que agora pudesse esse trânsito de transformação líquida levar esse corpo e essa vivência para um outro lugar, para um outro caminho. Voltando né, na ideia de que é um corpo que tem novas necessidades e, por isso, busca por novas circunstâncias por novos contextos propícios a esse corpo poder viver com dignidade, que é o que a gente quer. E não tem como não ser importante para a maioria de nós esse processo todo da montação, da noite suja, como um espaço que não é só uma festa, ou a festa como um espaço de libertação e posicionamento, sobretudo, né porque uma ressignificação, é uma ressignificação muito profunda de muitas coisas, né? Porque quando a gente aquela máxima de quando tu tá bem, tudo fica bem, quando a gente se transforma, as coisas se transformam ao nosso redor. Então, ser demônia levou a gente a perceber ou a desenvolver essas possibilidades de relação pessoal. Então, cada uma de nós tem tem no seu individual um processo de transformador profundo desde que começou a fazer montação e hoje se entende demônia, o que que é ser demônia para si. Cada uma tem na sua individualidade, um sentido para isso, da demonização, da, de ser demônio, drag demônio. E, naturalmente, nesse, nesse processo individual, todas as relações foram se transformando junto. Né? As amizades, os afetos, as relações de trabalho se transformaram, as relações culturais do fazer artístico com a cidade se transformaram. E é o, é com maior contribuição que esse movimento, que esse coletivo Noite Suja, Movimento das Demônias, tem para essa cidade. Né, a potência transformadora é, das perspectivas coletivas que a gente pode viver, não é uma perspectiva monetária simplesmente sobre ganhar dinheiro e produzir entretenimento, é uma perspectiva inclusiva de produção de entretenimento, né, que onde o público não só está num lugar, é, é, é, não está mais naquele lugar confortável, sabe, de só ser público, mas ele é parte da vivência coletiva essencial de, desse acontecimento que é a noite suja e a montação. Por isso, quando isso, por ser tão forte, já ganhou outra proporção. Que esse lugar do afeto nos leva a um nível de importância com outro muito grande e por isso, de incentivo, de apreciação, de retroalimentação, que tem nos levado a muitos lugares para além da festa. Então, o que começou na noite suja, começou a sujar outros espaços. Sujar porque incomoda, não porque é ruim ou porque é indesejável, mas porque, naturalmente, né, tira as coisas do lugar e porque precisam tirar as coisas do lugar para que elas possam se melhorar, né, elas possam avançar. A gente está pronta para dar conta do mundo, porque antes a gente só estava aprendendo a dar conta de si mesmo. Então a gente já deu conta de si, a gente já sabe quem a gente é, a gente já sabe o que a gente precisa, o que a gente quer. Então juntas agora a gente tem condições de ir atrás do que a gente quer de se direcionar as energias para o que a gente precisa conquistar. Porque é isso que vai finalmente nos dar, a longo prazo, um processo de fortalecimento e de, de, de avanço e de continuidade do que a gente começou de forma espontânea que começou de forma, mesmo com a produção, porque a noite suja não foi uma espontaneidade, a noite suja é, uma, é um plano, é um projeto, começou com uma produção e hoje é um coletivo, por quê? Porque teve uma, um, um impulso inicial, uma, uma concentração de energia de força de pensamento ali. Então ela nos proporciona hoje ter uma, uma concentração de energia de força para algo maior, muito maior. Né, que noite seja como retaguarda de um fronte muito maior de demônios de artistas e de seres humanos, dispostos né, a ir atrás disso junto. Porque pelas outras vias que existem, das quais a gente já tentou, não tem sido bom para gente. Não é acolhedor o suficiente para gente, não nos representa, nos contempla politicamente ao, ao, na totalidade das nossas necessidades. Então, a gente, se não tem jeito para nós, a gente encontra o nosso jeito nossa maneira de conviver, nossa maneira de se articular, nossa maneira de elaborar, formular o nosso pensamento, organizar nossas ideias e botar tudo isso em prática. É nisso que eu acredito, é por isso que eu sou e faço questão de continuar sendo demônio. E nunca vou deixar de ser demônio porque... é essa experiência. Só quem é demônio sabe o que é ser demônio e por isso não tem como não deixar de ser. Então, transiciono... E a demônia transiciona junto comigo.